galerinha, faz o um vídeozinho aqui. Saindo aqui, ai, ai. Bom, saindo da Baixo Pateiro, sentido Nazaré. Todo mundo tá entrando aqui. Eu vou entrar também. Hum, no fórum. É, isso me encurtou um pouquinho. Aqui é a entrada do da estação do campo da pólvora. Que é onde a gente está agora, né? Campo da pólvora. Ali é entrada da estação de metrô. Eu ainda não andei de metrô, que vergonha, meu. Que vergonha! Aí mais abaixo um fórum Rui Barbosa. Ah, ficou legal aqui, viu? Muito bom, muito bom mesmo. Muito bom, muito bom. Gostei. Fórum Rui Barbosa Show. Pô, tem outro ponto legal pra mostrar a vocês. É no 2 de julho tem a festa Ó, descendo aqui à direita sai é na Fonte Nova aqui interessa a poça mas vamos cá sim, 2 de julho Festa que dá a festa da Independência da Bahia, saiu um cortejo da Lapinha até o amarelo e vermelho. Pô, mas tem nada aqui, também não tinha ninguém pra atravessar, então tá de boa. Eu sei que é desculpa minha, mas tudo bem. E aí, vamos cá ver De onde sai, ó. Oh, Gestão Severino Vieira. Porra, no meu tempo era. Escola Estadual Severino Vieira e Colégio Estadual Severino Vieira. E pronto. De aí, pronto. Daí foi. Da sexta. Até. Terceiro ano colégio bom, colégio bom. Manuel Vitorino, hospital Manoel Vitorino. Ah, é aqui? Legal. E do lado de cá? Porra merda. Isabel rapaz, custa crer que não tem uma uma faixa ali, uma faixa uma faixa tinha um, uma sinaleira, uma coisa assim que a gente desce ali embalado, porra, tem uma faixa bem na curva barril da porra Lembra aquela faixa? Não viu, Só parece que tinha faixa ali tinha reduzido antes, nem nem, nem soprava tanto. É um em o para direto não conheço. Vai ter que rodar, velho, e a região do Barbalho. É saúde centro. É o final de lendo barbalho entrando aqui ó. é algo assim. Aqui é um mais um forte, só é cheio de forte, principalmente na, na região mais alta. Na frente o IFBA, Instituto Federal da Bahia, Campos Saudou. A gente fez alguns eventos aí dentro já. Aí, aqui que uma lombada escrota velho, cadê não tá aqui? Tá! Você vê diferença né rapaz? Tempo da XTZ, passava aqui feito um louco, com a landa, correndo. Mas nem tanto. Poxa, agora com a MT, quem disse que quer correr, quer não, rapaz, quer não correr não. Essa moto não sabe brincar não. A gente passou agora por cima do viaduto que tem lá em Água de Meninos. Aquela ligação da Via Expressa. Isso é lá perto da feira de São Joaquim. Foi bem. Foi bem embaixo. Aí, ó, à direita a caixa d'água, direto lapinha. o cachorro miserável. Cachorro tá desgostoso da vida, só pode. Poxa, eu encostar aqui, que eu quero entrar aqui, velho Será que eu consigo, velho? Olha, por cá já foi Por cá eu posso ir por lá Depois desse buzú Foi Lapinha Ouro, incenso, mirra, santos, reis, lapinha Ali, ó pavilhão 2 de julho dependência ou morte dali que saiu o negócio do caboclo nunca vi aqui não ó. Ó. visão lá pro moinho ó. um dia desse aqui a pé claro sanatório bahia Igreja da Lapinha, ah, a gente sai a putaria toda aqui do cortejo, tá, aquele negócio todo. E aí fica guardado. Porra, bonitinha a CBR. Mas muito periquitada. Bom, daqui eu não vou tentar... Esse corte miséria aqui no final outra, não. Se bem que eu não sonho que tem retorno aqui, né? E acho que eu vou ter que fazer aquilo mesmo. Mas não em cima da curva. Ah, cachorro se Tô vindo pra cá, mas não tá querendo vir não. Não sei não. Quero ir pro outro lado. Como o é que eu vou fazer? Não tem retorno. Quero ser o menos porra louca possível. Porra de moto ali é roubada de se fuder, véio. Hum, não. não vai não. Sobe aqui, sobe não. Que estrutura de ferro é aquela? Que bonito, rapaz. Isso aqui é para dar onde? Ah, eu sei, eu sei. É, eu tô sabendo agora, né? Olha, rapaz, de hoje que eu queria descer essa ladeira. Vou sair do lado do mercado Mercado Fedoreta Peixe Que eu, eu não gosto de peixe Porra fede pra caralho Puta que pariu Deus é mais. Outro mercado popular Ah quem está em casa Ó galera nesse posto de gasolina aqui a esse shell 15 conto para lavar a moto preço bom só tem um detalhe cuidado com jato o jato deles é virado na porra e se você usa c4 na, na corrente aquele lubrificante da moto nem venha ou se ele for lavar, vale para ele não lavar só corrente. Porque ele vai meter jato, vai meter diesel. E a gente sabe que nada disso tira o C4. Tem que ser. Quero assim mesmo. Beleza? Ah, um outro ponto turístico é isso aqui, a Feira de São Joaquim. A nossa esquerda, mais. Mais, mais, mais, mais, mais, mais. Não, não, hoje não é mais o que era antes, né? Tá, tá bem menor. Porque tá sob reforma há quase 10 anos. O governo não termina. E aí quem perde é o mercado, quem perde a população, são os feirantes. Fuego, é Fuego. Meus brothers. Vamos ficando por aqui. E pra cima de ponto turístico. Só se adentrar a ribeira. A gente não vai fazer isso. Não hoje. Mas é isso aí. Um abraço pra vocês. Boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá. O bom dia se aplica a qualquer momento, né? E até o próximo videozinho, valeu! Tchau, tchau!